Olá, novos estudantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sejam muito bem-vindos à nossa universidade. Eu sou Ana Maria Dantas Soares, reitora da universidade e quero recebê-los com carinho e com toda a satisfação. Vocês estão entrando numa universidade centenária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e vocês têm o mesmo grau, a mesma possibilidade quaisquer outros estudantes dos diferentes cursos presenciais da universidade. Para nós não importa a metodologia ou a forma em que o curso se expressa, para nós vocês são estudantes a partir de agora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Não há distinção entre os alunos da educação à distância e os alunos dos cursos presenciais. O importante para nós é a formação que vocês vão receber e com certeza a vida de vocês a partir de agora exigirá muito mais esforço, muito mais persistência, muito mais dedicação, até mesmo do que os alunos do curso presencial, em função da modalidade à distância, exigir essa presença, essa atitude de vocês querendo aprender. Então, para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é sempre uma alegria iniciar um novo semestre e iniciar com vocês, até antes dos, dos nossos cursos presenciais, iniciar mais uma trajetória, mais um semestre letivo onde nós podemos perceber que cada um e cada uma vão construir os seus sonhos, colocar todo o seu esforço para se desenvolver como pessoa e, principalmente, como profissionais cidadãos, que é isso que a Universidade busca. Formar pessoas, antes de mais nada, mas formar pessoas comprometidas com a sociedade, comprometidas com a realidade onde estão inseridos e vocês poderão ver a aplicabilidade dos conteúdos aprendidos na prática cotidiana de vocês ajudando a pensar e repensar os rumos na realidade de vocês a partir da realidade de vocês com os conhecimentos que vocês vão aprender na universidade que vocês vão trocar essa troca e essa experiência vai permitir que vocês possam influenciar, contribuir para um país melhor, para uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde vocês possam fazer a diferença. E é nessa perspectiva, nessa linha que os recebemos hoje. Vocês, jovens, que entram hoje na nossa universidade, nos cursos, de administração e turismo na modalidade à distância. Sejam muito bem-vindos à nossa Universidade. Agora vocês são ruralinos. A partir de agora, no DNA de vocês, está o DNA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos à nossa Universidade.